Bom dia, tudo bem com você? Aí faz frio também ou só aqui faz frio? Sim. Faz frio, né? Hoje nós, nós viemos conversar com o Dr. Dinarte Bittencourt. Bom dia, Dr. Bom como dia. vai? Bom dia, é tudo ótimo. Tá frio, né? Muito frio. É, eu, eu sinto muito frio. É, é que, na verdade, nós não estamos acostumados aqui na nossa região em Londrina, não faz esse frio todo, sempre, né? É. E nós vamos falar de um assunto que é quente. Nós vamos falar de um assunto que é quente e que preocupa, que é a questão da inadimplência nas empresas, de uma forma geral. Né? Nós temos visto na, que a mídia tem divulgado é, números, às vezes, um pouco mais preocupantes ou menos, mas sobre a questão da inadimplência. Então, nós estamos, vamos conversar com um especialistas justamente para entender esse universo e como a empresa pode fazer, doutor, para administrar isto. Como é que você vê hoje, doutor, a questão desse cenário? É, existe essa inadimplência toda ou é um pouco o exagero da mídia? Como que está a situação? Olha, nós podemos falar com base em dados, uhum, né? Uhum. É, existem várias fontes que nós poderíamos recorrer, Sim. mas, por exemplo, o portal G1 Sim. junto com a Agência Brasil, né, Sim. É, levantou que em junho de 2021, que é um período, uhum, né, uhum. é, é, 69,7% das famílias brasileiras estavam endividadas. Nossa. Né, e esse percentual é, gente, do ano passado para cá está aumentando. Uhum. Né? Uhum. Então, assim já que nós falamos de frio, para que os empresários não entrem numa fria, é preciso administrar isso. Claro, sem dúvida. Me diz uma coisa, como é que se faz, assim, como que a gente considera que a empresa está correndo perigo? Pelo, pelo alto índice, ou onde se chega para saber que agora é preciso tomar uma atitude mesmo? Olha... É, em primeiro lugar, uhum. é, é preciso que o empresário, uhum. seja pequeno, seja uhum. grande, ele tenha os números na mão. Certo. É, é, no, no meio empresarial, na nossa vida, na é verdade, Foi. quanto menos surpresa nós tivermos, melhor. Então, uhum. nós precisamos mensurar isso, saber qual o índice de inadimplência, conhecer o, a nossa clientela, o nosso consumidor e... É, é, definir estratégias para que isso seja administrável. Uhum. O, o empresário tem condições de chegar nesse, nesses números? Por exemplo, ele vende determinado produto, como é que ele chega nesses números? Olha, o, ele, ele, ele tem que saber né, o, uhum. qual, o, o volume de vendas dele. Né? Certo. É, para saber qual é, seria, por exemplo, a taxa de inadimplência aceitável, ele tem que saber qual é a margem de lucro dele. Uhum. Porque cada setor, seja venda de produtos ou prestação de serviços, uhum. você tem uma margem. Uhum. Né? Infelizmente, tem muito, muitos empresários que não, não sabem qual é a margem de lucro dele. Né? Então ele está Vai vendendo, vai a vendendo, empresa vai girando né? é, Não é incomum Às vezes o uhum. um empresário Estabelecer o valor da mercadoria Ou do serviço dele Com base no que o vizinho está tá, tá praticando né? E Sei. cada empresa Tem as suas particularidades uhum. Então o primeiro ponto É você saber o preço exato Do seu produto, a margem de lucro Que você vai colocar e em cima dessa margem de lucro uhum. Você vai estabelecer qual a taxa é, é, de pensa aceitável, de aceitável. é claro que o ideal seria zero uhum, né? uhum. mas tem que partir daí Entendi. E diz uma coisa, deve-se deixar esse crédito para o consumidor? Porque as empresas vão estabelecendo relacionamentos enquanto vendem, enquanto negociam com seus clientes. O que, que você aconselha? Por exemplo, a pessoa deixou de pagar uma parcela, já deve ser cortado o crédito ou pode-se ter uma margem de negociação? Como que é feito? O ideal, eu diria. Olha, é... Nós não, não podemos generalizar, tá, né? tá. ca, cada setor, às vezes, vai, vai ver como que lida com o seu público. Claro, né? claro, Mas o ideal... Quer dizer, conhecer o público é muito importante. Conhecer o público certo. é essencial. Né? Porque se nós dissermos, por exemplo, se o meu, o meu consumidor, uhum. o meu cliente, não pagou uma parcela, aí eu já deixo de prestar o serviço ou deixo de fornecer a mercadoria, uhum tem alguns setores que eu preciso ter uma margem, uma flexibilidade. Certo. Né? Mais, o importante é monitorar isso, não deixar as coisas, né? Uhum. É, Acontecerem se. Eu conheço empresas que depois de um ano de inadimplência, continuando fornecendo mercadoria e lá na frente que foi é, cair a ficha e suspendeu o fornecimento. Nossa, complicado, complicado. Me diz uma coisa, então assim, para o empresário que está nos assistindo, que tem um negócio, que está, tem uma, um, um grande número de inadimplência e está preocupado, como é que, quais seriam as estratégias que ajudariam a, a, nessa organização? Olha, primeiro, como nós temos, né, um modelo ah, bem definido, bem, bem, bem objetivo, é conhecer uhum. os seus números. Certo, né? certo. O empresário precisa conhecer né, uhum. os números dele. Uhum. Margem de lucro, o valor do, do, do, do, da, da mercadoria dele certo. e a taxa de inadimplência. place. Né? Uhum. É, conhecer o público também dele. Uhum, né? é, que tipo de público que consome o produto ou o serviço dele Isso é certo. importantíssimo, porque isso vai é, direcionar estratégias dele também né? uhum. é, Uma outra estratégia é incentivar bons pagadores uhum. né? Agora nós sabemos que nós temos o score, né? não só do mau pagador, mas é, como bom verdade, pagador também bom pagador. E as empresas podem estabelecer isso dá por exemplo se o se o consumidor ele é um bom pagador sim, sim. lá no final ele tem um desconto maior, por exemplo. Entendi. De entendi. Maneira, né? uhum. é, uma outra estratégia é organizar é, é, ações preventivas. Quer dizer, não Sim. é esperar acontecer, é antes. Né? Uhum. O que, que então, você chama de ações preventivas, por exemplo? Por exemplo? Procedimento de aprovação do crédito. Uhum. Né? Então, quem vai consumir o meu produto? Certo. Eu preciso ter um... Um cadastro dessa pessoa, eu preciso analisar. Tenho, o ideal, dependendo do tamanho do meu negócio, da minha empresa, é que tenha um setor de análise de crédito. Entendo, né? entendo. Então eu não vou é, vendendo, prestando serviço é, é, para qualquer pessoa. Eu certo, preciso. Certo. Os bancos fazem isso conosco. Claro. Né? claro. As grandes Você empresas. Vê uma fazem seleção, ver se a pessoa tem capacidade de pagamento. Exatamente. Né? Uhum. É, a questão hoje, por exemplo, os boletos. Né? Uhum. Uh, houve a, a fornecimento da mercadoria, a prestação do serviço já emite o boleto. Mas o boleto também é algo que está caindo em desuso. Sim. Porque se, se a empresa, o consumidor, não paga, né? a, a empresa, o, o prestador de serviço, vai ter que correr atrás. Uhum. Então muitas empresas estão adotando o cartão de crédito. Que é seguro, né? Que é seguro. É Se você dúvida. transfere para a administradora do cartão Aham. de crédito, depois a é cobrança lá do, do, do titular do, do cartão. Entendo, né? entendo. Então, não são todos os negócios que dá para vender com o cartão de crédito. Sim. Né? sim. Mas você estabelecer essas situações assim. né? Certo. É, organizar um plano de ação. Hoje em uhum. dia, por exemplo, uhum. a tecnologia está aí à nossa disposição. Você, você dizia assim, até uma comunicação com esse cliente mais, Alguém mais que rápido, faça isso né? Né? Um, um call center da, Dentro da empresa Para fazer já os contatos preventivos E depois se houver A inadimplência uh -huh, né? uh -huh. Então é, é possível fazer, fazer isso né? Na verdade assim Acho que o ideal seria ir conversando Com esse cliente até alimentando Uma próxima Exatamente. venda Por exemplo o cliente está é, em dificuldade Eu percebo que às vezes você atrasa, Eu atraso Uns dias, dois dias, três dias Imediatamente vem um aviso assim: é, você quer parcelar? Quer não sei o quê. Quer dizer, as empresas se organizam para ir dando opções para é, esse possível devedor. Né? Isso, isso é uma. Isso é uma. Uhum. Faz parte das estratégias de Certo. Também, certo né? uhum. é, estar disposto a negociar. Perfeito. Né? Porque nós falamos das estratégias de prevenção certo, né? mas quando ocorre já a inadimplência, nós falamos de conhecer o consumidor, hoje nós estamos passando né? passamos numa pandemia uhum. estamos numa guerra que, Sim, no... que afeta, tem, afeta. Tato, então, sem dúvida. como é que se ocorre a inadimplência uhum. eu preciso, eu como empresário uhum. estar disposto a negociar, ter uma margem de negociação certo. porque se eu for muito ferro e fogo eu acabo impedindo aí uma, a, a, a abertura de uma uma porta para a negociação, para receber o meu crédito. Uhum, uhum. É. E finalmente, uhum. né, uh, o importante é ter uma assessoria. Certo. Né? A assessoria lá de análise de crédito, a assessoria durante na mensuração desses números uhum. e uma assessoria jurídica e empresarial. Entendo. Porque existem muitas questões jurídicas envolvidas numa relação de consumo e quando há uma inadimplência, que só uma assessoria jurídica vai poder orientar o empresário para que ele evite problemas futuros. Uhum. É porque muitas vezes, eu até imagino que isso ocorra, o empresário pode considerar isso um custo a mais. Mas na verdade é um benefício, e eu acredito nisso, que seja um benefício grande nesse sentido, porque ele vai garantindo esse recebimento e também o um relacionamento bom com o cliente, Exatamente. porque você não pode deixar de receber e perder o cliente, né? Exatamente, é, é, empresa... é, a, a, muitos empresários ah. estão, estão mudando essa questão sim. de encarar uma assessoria, seja ela contábil, sim, jurídica, sim. como um custo, uhum. mas já estão percebendo que na verdade há uma assessoria ela deixa de ser um custo, é um investimento, na verdade. Né? Porque imagina uma empresa que a hora que chega lá na frente, daqui um, dois, três anos, está com aquela inadimplência enorme, né? e aí vai ter que entrar com ações judiciais, dependendo do tipo de abordagem em relação ao nosso inadimplência, Sim. pode até usar uma expressão, tiro sair pela culatra, pode. porque tem questões de consumidor envolvidas. Né? Uhum. Então isso exige uma orientação, um cuidado, um direcionamento, adequado. É, eu imagino. Mas voltando ao início, acho que ficou bem claro essa parte, voltando ao início, o mais me pareceu que o mais importante, nessa composição do preço, assim, por quanto eu vou vender meu produto ou meu serviço, é, ele precisa esperar essas situações que poderão vir, né, doutor? Com, com margem para isso, com inclusive, né? Isso, é. Porque... Nós falávamos, por uh -huh. exemplo, de... Existe um posto de gasolina a margem... Uhum. de combustível ali, é muito pequena. Sim, né? sim. Existem outras atividades, outros produtos que a margem de lucro é maior. Certo. Então, dependendo de uma situação ou de uhum. outra, uhum. A, a minha tolerância com a inadimplência tem que ser menor. Entendo. Né? Porque se eu tenho, estou num setor que a minha margem de lucro é pequena, eu preciso monitorar ainda mais de perto a minha inadimplência. Uhum. Porque, senão pode ser que eu acho que eu estou ganhando dinheiro, eu acho que eu estou movimentando valores, uhum. mas lá na frente eu vou ver que eu estou pagando para trabalhar. Perfeito. É, eu acho que tem uma coisa importante que fica dessa nossa conversa que é a questão das assessorias, tanto a assessoria jurídica como assessoria contábil né assessoria de comunicação numa empresa porque Sim. hoje nós temos as redes sociais super fluentes então na verdade campanhas que valorizem se fala uma coisa muito legal que é assim valorizar o bom pagador Exatamente. né você não precisa começar desvalorizando o que não está pagando em dia. Porque você pode estar tá prejudicando essa comunicação e uma próxima venda. Mas você pode valorizar o bom pagador, o bom relacionamento, cliente-empresa. E pode ter uma saúde boa para todo mundo. né? Exatamente. Satisfação, todos, todos ganham. Todos, todos ganham. Com essa valorização do meu consumidor uhum. em relação ao bom pagador. Sim, né? sim, sim, eu, sim. eu vou estar tá incentivando não só que ele pague... É, é, em dia uhum. né? Mas que ele volte comprar o meu produto Claro, ou, ou claro. Isso. É porque as pessoas passam por fases né? e, e, e a princípio é... Quase a grande maioria, eu penso assim pelo menos, tem a intenção de pagar. Às vezes complica, às vezes sim, sim. compra mais do que poderia, sei lá, muitos, muitas razões. Mas a verdade é que se tudo isso estiver dentro de um planejamento melhor, né? Exatamente. Nós podemos, se nós é, nós dependemos de gente comprando nosso produto claro, ou nosso claro, serviço, né? Sem dúvida. Então, se nós realmente dúvida. estrangularmos o nosso consumidor uhum. com. não dermos uma, uma estratégia para ele, uma saída. Uhum. Nós não vamos ter para quem vender. Muito bem, agradeço, doutor, muito obrigado pela muito entrevista. Obrigado. Eu acho que ela foi esclarecedora. Ela, eu acho que ela traz um ânimo, esquenta esse friozinho e tal. Traz um ânimo, traz uma uma uma ideia que muitas empresas já têm, que é manter as assessorias, mas principalmente de não considerar as assessorias gastos. Desnecessários, relação ao investimento. Exatamente. Né? Eu, eu agradeço a oportunidade, né? E nós nos colocamos à, opor, à disposição também para. Perfeito, claro, claro, claro. Precisando, gente, o doutor está aqui à disposição. Tá? Obrigado. Muito obrigado por ter ficado conosco, por ter nos ouvido e assista os nossos vídeos e as nossas entrevistas. Se gostou desse conteúdo, dá um like aqui embaixo, se inscreva é. no nosso canal. É. Vídeo Revista Bem-Estar. Até. Até.